Falar aqui tudo 100% com você, hoje nós vamos trazer para você um super conteúdo falando sobre Facade, o padrão de projetos faceid aplicado a microservices. Curtiu a ideia? Então, bora para o conteúdo! Música Aqui caso você seja novo por aqui, muito prazer, meu nome é Carlos Pisani, eu sou CEO da ARC, uma empresa que tem arquitetura de sistemas com o seu espírito. E nós ajudamos profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos expert de soluções ou de software. Então fica o convite para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho caso você ainda não seja inscrito. Tudo bem? Então bora lá! Uma coisa que é importante... Antes de mais nada, é entendermos um pouquinho mais sobre o, o padrão, né? O padrão Facede, que as pessoas confundem bastante ainda sobre é, é um padrão muito antigo, né? E é o mais simples do Goff, mas existe muita confusão em cima desse, desse padrão, tá? É, e a gente vai, vai entender um pouquinho mais sobre ele para depois entrarmos no detalhe de quando usar, quando não usar, principalmente é, quando a gente fala de microserviços, tá? Bom, então vamos lá, uma pinha mental aqui é grande. Então é, começando aqui do primeiro item, deixa eu fechar os outros aqui para não confundir vocês. Então fundamentalmente, né, para que, que serve o, o, o padrão... Ele, ele tem uma, uma finalidade bem clara, né? que é diminuir a complexidade dos componentes que a gente tem ali atrás, é, na, na camada do back-end de um software, por exemplo. Tá? Então, se você tem ali... Um um grande conjunto, um conjunto de, de classes, né? o, o FACED, ele vai ajudar você a, a, a simplificar o entendimento, o uso dessas classes. Né? Tipicamente, quando a gente tem um negócio complexo, nós temos um universo de classes grande. Né? E dessa forma, para a gente simplificar a, a utilização dessas classes, o conhecimento, e muitas vezes até o acoplamento delas, né? para uma classe não conhecer diretamente a outra, você transfere esse acoplamento, para o FACEID, deixa o FACEID resolver isso, é, o FACEID simplificar o entendimento, o uso, a orquestração dessas demais classes, tá bom? É, bom, ele é um, é um padrão do Goff, né? é, bem, bem antigo, né? acho que tem quase 20 anos esse padrão já, ou tem mais de 20. É, e, e esse é um padrão que ele ajuda principalmente no pilar encapsulamento, da orientação a objetos, tá? É, então, como a gente falou, né, ele, ele encapsula todo esse conhecimento e ele deve ser a última classe é, pública, a última camada pública deve ser o, o, o faceid. ele não deveria ser uma, ser uma camada é, antecessora, né, ou, é, enfim, é, predecessora né, da última camada, ele deveria efetivamente ser a última camada. É, de, um, de uma tier, né? Então a gente tem as layers e, tem, e temos as tiers. As layers são as grandes camadas, as camadas praticamente físicas, né? A nível de componente, de executável, de DLL, é, ou então até de máquinas, né? Isso são as tiers. E as layers são as internas, né? As que fazem parte de um software. Então falando de layers, ah, o faceio de seu deveria ser sempre a última de uma tier, Tá? Por quê? Porque ele é o cara que simplifica o uso de todo o restante, beleza? É, bom, então entendendo isso, quais são os grandes prós de se adotar né, o, esse, esse padrão? Tá? Isso falando no geral, é, a prim, o primeiro ponto né, é a, simplifi, a, a simplificação do uso é, dos demais componentes. Então, imagina que você tem ali um, um, uma DLL, por exemplo, quem já utilizou aí uma DLL de, é, de, de integração, por exemplo, com pacote Office ou com qualquer outro grande software, sabe como é complicado, já utilizando faceides ali, como é complicado manusear, né? fazer uma iterapiabilidade <risos> é, entre, é, entre um, um sistema e um, uma ferramenta como essa, né? um produto fechado como esse. É, é, é super complicado, mesmo utilizando faceides, porque tem muitas, muitas regrinhas, tem muitos detalhes, né? essas ferramentas são muito ricas, elas têm muitos, muitas funcionalidades. E Utilizando o facade já é complicado. Né? Ele tem uma entrada ali que é um facade. Se ele não tivesse seria um Deus nos acuda. A gente não conseguiria fazer nada, tá? Porque é um volume tão grande de classes que nós desenvolvedores, né, nos perderíamos ali ao, ao tentar entender, tentar fazer qualquer coisa com, com aquele código. Então a ideia é quando você implementa um facade, né, já é você pensar em quem vai utilizar o, aquele com, o conjunto de classes, aquele conjunto de componentes que você criou. Né? Não é simplesmente aplicar o padrão, ah, apliquei o padrão. Não, é, é você fazer isso pensando em quem vai utilizar. Se vai ser você, ótimo, né? Mas se vai ser um, um terceiro, um desenvolvedor, uma, uma outra empresa, né? Vai fazer uma interoperabilidade, por exemplo. É, Precisa ser pensado nisso. Então, os nomes têm que ser intuitivos, né? É, e, e por aí vai, você precisa efetivamente ter um carinho com quem vai utilizar. Imaginar que precisa ser fácil para outra pessoa, para a empresa ou para o desenvolvedor que vai utilizar aquele conjunto de, de, de, de classes. Né? Tem, que, tem que simplificar a vida dele. <risos> o Facade existe para isso, para tornar mais simples. Né? A gente gosta bastante de usar o exemplo do de carros ou de telefones, né? porque é, são, são coisas que tem aí muito tempo de existência, né? um carro, por exemplo, e, e se você der um carro moderno na mão de uma pessoa que tirou uma habilitação há muito tempo atrás, é, certamente essa pessoa vai conseguir dirigir o carro, né? é, assim como uma pessoa de hoje, né, se for para o passado, vai conseguir também dirigir um carro de muito tempo atrás porque a interface é a mesma, tem um acelerador, breque, embreagem, é, câmbio, direção, é uma interface comum, né? é intuitiva para quem aprendeu a dirigir. É, então é isso, mudou tudo por baixo, né? por dentro, por baixo, é tudo totalmente diferente hoje em relação aos primeiros modelos. Mesmo assim, o que nós observamos é que é possível que uma pessoa que aprendeu a utilizar, continue utilizando, né? utilize os modelos mais antigos, os carros mais antigos e os mais novos. É, é isso, tá? a gente precisa pensar dessa forma, tem que ser é, fácil de utilizar, tem que ser desacoplável. Né? Eu, posso, eu tenho esse, esse pressuposto também de, de poder evoluir internamente os meus componentes sem impactar quem utiliza aquele conjunto de componentes. Tá? Esse é um outro ponto também, que, é, que a gente deve pensar quando a gente aplica o padrão Facente. Então, ó, é um padrão extremamente simples. Você lê ali motivação, etc., em, em um minuto. Mas olha a quantidade de detalhes que a gente já falou sobre esse padrão, e a gente vai mergulhar mais ainda para falar dele em microservices. Tá? É, bom, então mais alguns prós que nós temos aqui. Ele melhora a manutenabilidade, por que, que ele melhora a manutenabilidade? Porque ele deixa mais organizado. Você tem um ponto de entrada, né? e, e com esse ponto de entrada ele orquestra chamadas. Então fica muito mais fácil de você manter... É, e de repente evoluir individualmente os componentes internos né? se você não tivesse o facade, a dependência dessa classe ela poderia ser praticamente infinita né? agora com, como você tem o facade que, que, que vai fazer essa ligação com os demais componentes de forma praticamente infinita né? você sabe que você pode evoluir essa outra classe de forma individualizada, independente e você só precisa se preocupar com o facade. então olha como melhora a manutenabilidade do do seu código, né? Um outro ponto é que ele vai facilitar no processo de troubleshooting. Por quê? Porque quando der algum tipo de erro, né, até para você colocar logs, etc, você sabe aonde buscar, né, o flow da informação. É, e o, o facade tipicamente, ele vai fazer a orquestração das chamadas, né? É, e, e com isso você também ganha essa facilidade de entendimento e, e lógica de, de busca de problemas, né? Então, de repente, você vai lá na última classe, já sabendo qual foi a sequência de, de chamadas, né? Porque tá lá no teu facade, né? Não é cada código, cada front-end chamando em uma sequência diferente, não. O facade orquestra isso pra gente, Tá? Contras que nós temos em relação é, ao uso desse padrão. O primeiro deles, né, na verdade, a gente tem pouquíssimos, é um padrão muito simples. É, o primeiro que a gente trouxe aqui é que é uma camada a mais, né? De uma certa maneira, você acaba tendo mais uma camada para implementar, para testar, né, para evoluir ali. E, e para se preocupar também. Então, é uma camada a mais. Embora tenha todos os benefícios que a gente falou, <risos> não deixa de ser uma camada extra. né? Outro ponto, é, requer conhecimento da equipe. Né? Senão o que acaba acontecendo é o que a gente mais vê no mercado. O pessoal que não sabe aplicar o padrão, não sabe é, colocar a responsabilidade certa de código dentro da camada e acaba, enfim, né? virando ou uma camada totalmente desnecessária ou uma camada é, hiperutilizada. Ali, ela tem muito mais responsabilidade do que ela deveria ter. Tá? É, vamos lá. Que tipo de código eu coloco dentro... É, do facade. qual que é a responsabilidade que essa camada deveria ter, tá? É, a primeira e mais importante de todas é a orquestração do, dos códigos, né? Orquestração das chamadas de outras classes, tá bom? Então, só eu tenho várias outras classes aqui atrás, a inteligência de como chamar essas classes, né? De, ah, espera o resultado de uma para chamar a outra... E etc., é, é do Facade, tá? Essa é a, é a primeira e mais importante responsabilidade dela. Eu gosto muito de colocar também outras responsabilidades comuns, do tipo é, log, né, para fazer trace, etc., né? É, então, assim, toda inteligência de observabilidade eu gosto de colocar no Facade, porque ele é a última camada, deveria ser, né? A última camada de uma, de uma tier, tá? É, pode usar o Facade? É, em outras em outros níveis, por exemplo, para ser o face de, de uma subcamada ali de banco de dados dentro de um pacote maior, pode é, fica um pouquinho estranho, mas pode, né? Porque tipicamente ele é para simplificar a chamada de outras de outros objetos. E aí é legal sim você isolar é, esses objetos em uma tier, né? E simplificar a entrada dele e o uso deles. Com o teu Facade, beleza? Mas pode, não tem nada impede, né? Não tem nada falando no padrão que você não pode utilizar o Facade, tipo um Facade dentro de outro, né? Você tem um Facade aqui, um conjunto de classes, e essa classe aqui no meio tem um outro Facade para chamar outro conjunto de classes. Pode fazer, tá? Não é um problema, mas é. Enfim, toma cuidado com a complexidade que isso pode virar, né? É, a ideia do FACED é realmente simplificar. Talvez seja melhor você colocar esse outro conjunto em outro pacotinho, né? Para ter um desacoplamento maior também, tá? É, bom, outra coisa que eu gosto de colocar no nessa camada, né? É recomendado colocar tratamento de erros, uma vez que ele é a última camada. É, de uma tier, né? Tratar ali, né? Além de logar, tratar também o erro e retornar já um erro tratado é, é, é bem interessante, tá? Então, tipicamente, é, essas são as responsabilidades que, que a gente coloca em um facete, tá? Lembrando, a mais importante de todas a orquestração, né? Ele precisa ser o ponto de, de simplificação do, do, do, do, da tua tier ali, né? Do teu conjunto de objetos, Tá? É, erros comuns né ao se utilizar esse padrão é, o primeiro deles é, é, é colocar uma camadinha de bypass fala não essa, esse é meu facade. tem uma uma uma que chama direto uma business ou uma camada de domínio direto ela não faz nada mais ela simplesmente passa por ela para chamar outra camada né eu, eu mantenho ali é uma camada de face simplesmente para fazer, para dar um bypass ali chamar uma outra camada. Poxa, eu só tive o contra de ter uma camada a mais, né? Para manter, para evoluir, etc. E não tive nenhum dos ganhos que o padrão traz para a gente. Beleza? Então, e é um erro comum, a gente observa muito disso no mercado. Simplesmente, ah, tem uma camada de fast aqui. Só faz um bypass, tem é um para um para <risos> uma camada de business, por exemplo, que é um para um para uma camada de dados. Pô, que ganho eu trouxe? Nenhum, poderia expor direto a camada de business, né? É, outro ponto né, que é comum também é, é, é na camada de, de no facade, né? Deixar tudo público. O ele serve para simplificar. Então a gente tem que deixar o um mínimo de métodos públicos nele, tá? O máximo de privados. Aí tem, tem um conteúdo do canal também, que é o nosso canal do YouTube, né? Onde eu falo do, de um padrão private first, eu acho que eu já falei algumas vezes dele, eu gosto bastante desse padrão, que consiste em começar com tudo privado. Pô, para o Profacede se aplica que nem... É uma luva, é ótimo fazer isso com facade, né? Já começar de cara, deixando tudo tudo private, tudo private. E, e abre para torna internal, né? O que dá para deixar interno e public o último dos caras. né? Se estiver falando de C Sharp, por exemplo, né? Não é todas as linguagens que tem que o Java é Shared, se me falha a memória, depois os Javeiras me corrigem aí. É... Mas, mas é isso, tá? Então, o máximo de componentes possível, privado, tá? Dentro do, do Facete. De deixar público só o que é essencial. Pensar em quem vai utilizar, né? O erro comum é deixar tudo público. E, e como último erro comum, né? É não pensar em quem vai utilizar o, o, o código, né? Quem vai... Os, os usuários ali, os desenvolvedores, né? Que vão, que vão fazer uso do... Da classe que você está implementando o padrão. Se não fizer isso, pô, metade da, da vantagem também vai, vai, vai por água abaixo, tá? É, bora lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre quando é, aplicar esse padrão em microserviços, né? Chegou a, a grande, grande momento da gente falar sobre isso. É, então, assim, quando, né? Quando vale a pena? Eu diria que todo, todos os microserviços que tiveram uma complexidade maior, né, aqueles famosos macroserviços, né, um microserviço, é, é que não necessariamente eu já vi um microserviço que precisava realmente. Ele tinha uma única responsabilidade, né, mas ele, ele tinha uma complexidade muito alta, ele tinha muitos componentes. Por exemplo, eu já, eu já vi um que fazia cálculo de seguro. Né? E era extremamente complexo, tinha poxa, muitas etapas dentro daquele microserviço. É, enfim, existem outras formas de se fazer, daria para coreografar, por exemplo, né? mas eleva muita complexidade também. É, mas até por questões de performance era em um único é, serviço, era um microserviço grande, né? tinha muitas responsabilidades, mas ele, ele era de alta complexidade, tá? Então, se o microserviço é de alta complexidade, ele é composto por muitas classes, vale a pena, beleza? É, outro ponto é, é, é quando a gente tem... Aí, aí já não seria mais necessariamente aplicar o padrão, mas o conceito do padrão, que é, é enfim, é, o motivador né, do padrão. Como que a gente pode fazer isso com microservices? A gente pode ter uma API na frente, né? De repente eu tenho aqui um objeto de fila, tá? E, ou então, né, que eu, que eu posto a mensagem aqui, ou então eu posso orquestrar dessa API diretamente chamar o microserviço. E esse meu microserviço, ele, é, esses outros microserviços, né, eles têm efetivamente. É, Funções, né? eles são, eles são cores, ali eles executam é, regras de negócio e por aí vai. Eu tenho uma API na frente, a minha API ela orquestra chamadas dos outros microserviços. Dessa forma, a gente tem tipicamente ali né, a, a API fazendo um papel de faceide, ela está assumindo ali, ela não é necessariamente, né, ninguém vai falar isso, mas você está usando o conceito do faceide, para encapsular né, e está puxando essa responsabilidade toda de orquestrar, de logar, de tratar, tratar segurança muitas vezes entre observabilidade, entre outras coisas, lá na ponta, né? Lá no seu, é, no seu na sua API. E depois os seus microserviços todos eles é, são orquestrados por ela. Tá? Uh, outro ponto também que a gente, outra situação né, que a gente recomenda é, o uso de, de micro, de, desse padrão né? do, do Facete para microservices, é se você tiver legado, um legado monolítico ali, que é muito comum, né? o monolítico que virou um grande microserviço para você consumir, né? e ali dentro você tem uma grande complexidade, e também se você tiver um pensamento de, poxa, eu quero quebrar o monolito para é, ir para o modelo microcomponentizado. Olha aí, uma ótima oportunidade de você começar a organizar o teu código para ir para um modelo como esse. Então você começa colocando facades para orquestrar chamadas de outras classes ali e você consegue até fazer uma evolução gradativa. Você pode pegar um pedacinho desse código, transformar em microserviço e do teu facade você faz a requisição para ele né? em um primeiro momento você evolui o código colocando um facade na frente, e em um segundo momento você transforma é, aquela classe em um microserviço chamada, invocada pelo teu facade e em um terceiro momento você vai transformar o teu facade em uma API né, que chama os outros microserviços e alguém chamando diretamente essa API. Aí você fez o uso, né, Tá vendo como é uma reversa, né, por isso que a gente falou do... do do conceito do faceid, né? É, você aplicou o FASAID primeiro e manteve esse, esse, essa estrutura né, do faceid para evoluir para um, uma aplicação microcomponentizada. Então, muita gente me pergunta, pô, como que eu quebro o monolito? Essa é uma forma de você fazer isso, tá? Você consegue transformar o seu o, o seu microserviço ali né? o seu código né organizar ele primeiro e depois você evolui se você não faz esse processo de organização e tenta fazer direto a microcomponentização é um tiro no pé <risos> muito forte né então é melhor você primeiro arrumar o que está com problema arrumar o que está errado né dá para jogar tudo fora e, e, e começar do zero dá Dá para fazer, mas é, é uma linha, é um caminho muito mais longo, né? Porque você vai ter que fazer uma reversa do código para entender o código, né? Só aí você já vai apanhar para caramba. Tipicamente não se tem documentação, então você vai ter que fazer isso. Depois da sequência que você vai fazer, né? Você vai começar a implementar uh, o teu novo microserviço, que vai dar bug para caramba, né? E até ele ficar pronto, o outro microserviço aqui já evoluiu. E aí você vai, vai ter que ficar evoluindo os dois, até, até ter uma versão estável do novo e tombar tudo. E muitas vezes quando você tomba para o modelo novo, tem um monte de problemas, né? Então você apanha para caramba com isso também. É, bom, outro, outro ponto aqui né, em relação a quando aplicar microservices é a questão de pacotes, tá? pacotes funcionais, é, eu já vi muitas vezes, né? Já apliquei isso também, é uma recomendação minha, inclusive. Se você tiver muitas regras de negócio, né, e quiser realmente desacoplar ela do, do teu microserviço, por exemplo, vale muito a pena você colocar num pacote, um pacote, por exemplo, se for Node, num né? pacotinho NPM, em .NET, num nugget, e por aí vai. Tá? Empacotar ali o teu. É o teu core de negócio, né? E pra, ainda para você fazer testes, etc., de forma totalmente isolada, e depois você coloca o pacote dentro de um microserviço, o microserviço acaba virando só uma casquinha mesmo, para chamar o, a, a sua camada de negócio, e de repente ele até faz o papel de facete, né? orquestrando ali a chamada da, desse componente de negócio, é, em função de, de repente, até um outro pacote, que seja ali de dados, tá? É, mas lembrando também que microserviços, eles deveriam ser muito simples. A gente está falando aqui de situações onde eu tenho uma complexidade funcional grande, né? E, e que eu vou reutilizar essa complexidade funcional, de repente, em outros lugares. Né? Aí faz sentido fazer isso que eu acabei de falar, de colocar em um pacotinho, tá? E uma outra situação aqui, né? É quando a gente implementa frameworks, frameworks que encapsulam tanto o negócio né, ou o link entre negócio e, e decisões arquiteturais, do tipo, poxa, eu vou utilizar tal ferramenta para cache, né, um Redis para cache, por exemplo, é, para fila, o que, que eu vou utilizar? Vou utilizar um Kafka, vou utilizar um Rabbit? Enfim, você tomou essas decisões, encapsula e entrega para o desenvolvedor é, em forma de facilidade, né, para ele, ele conseguir utilizar essas... Escolhas é, arquiteturais de forma simples. Esse cara, se você for trazer para dentro de um, de um microserviço, né, a implementação dele, vale a pena você pensar em toda a construção dele utilizando muito padrão de projetos, tá? vários padrões. Todos os que fizerem sentido, logicamente você não vai colocar todos os padrões por, é, porque você quer colocar, experimentar, não. Aonde faz sentido. Mas é recomendável você sim utilizar e abusar de padrões de projeto aonde fizer sentido. Beleza? Quando não aplicar esse padrão? Quando que a gente não deve fazer o uso do do né? Em geral, ó, quando a gente tem um modelo coreografado, eu não recomendo, tá? Porque a coreografia é uma forma totalmente diferente de uso. Do, de, de flow de informação, né, a informação ela chega em uma fila tipicamente, né, e os microserviços estão ouvindo essa fila, eles vão de acordo com a informação que chega nessa fila, nesse, nesse streaming, né, é, de, de eventos ali, de enriquecimento de mensagem, o microserviço vai se comportar de um jeito ou de outro. Né? É aí que você aplica, por exemplo, um padrão saga. Né? É, é, é outra forma de pensar né? em relação a transações e tudo mais. Não faz sentido aplicar face aí, tá? Para esse tipo de, é, de componente. E aí você poderia falar, poxa, mas para o microserviço aqui que, que pega informação. Do streaming da fila e processa, esse pode ser muito complexo e pode precisar de um facete. Pode, tá? Mas não deveria. Principalmente quando a gente está falando de, de coreografia, os componentes ali que ouvem a fila, eles deveriam ser muito simples, tá? Deveriam ser muito simples. É, ao ponto deles serem ali né, considerados nano-services, né, que é o, é o segundo ponto que a gente não recomenda o uso do. Do, do padrão, tá? Que é quando a gente tem efetivamente a aplicação do conceito mesmo, original, de microserviços. Alguns chamam hoje em dia de services, né? Aquele negócio de ser praticamente uma função o, o cada microserviço, né? É que começou a ficar muito pesado, né? Você coloca isso daí dentro de um container, né? Mesmo com uma distro ali, Alpine, por exemplo, acaba ficando bem pesado. Tudo bem que dá para usar o stretch, né? Também. E aí fica mais leve, mas... É, a gente continua tendo aí o, o, o ponto de, poxa, é, é um container e tudo mais para uma função. Né? Imagina a quantidade de microserviços que eu não vou ter. Então fica muito complexo. tá Mas é, o microserviço em geral deveria ser muito simples ao ponto de ter poucas classes, quiçá uma... Tá? Uma classezinha só ali que resolve tudo, né? Um lambda principalmente, um serverless ali, né, um código serverless. Ele deveria ser assim, tá? É que agora chegou a hora de eu demonstrar para você como fazer uma implementação do padrão facade e um diagrama. Um diagrama, na verdade, é até um pouquinho diferente dos demais, né? A gente chama esse tipo de diagrama de One Picture, porque ele tem em um único diagrama toda a visão estrutural e comportamental. Bacana? Bom, é só um disclaimer que essa é apenas uma forma de você aplicar esse padrão. Existem muitas outras, tá? Você poderia, como nós falamos no conteúdo, é, ter até mesmo em, em coreografia, né? dependendo da situação, da complexidade do componente, ter ali na frente uma camadinha de FASAID. Esse aqui é apenas um exemplo. Tudo bem? Então vamos lá para o diagrama. Esse desenho aqui, eu estou ilustrando o seguinte, que eu tenho uma cloud, né? isso aqui é, é, é para a gente demonstrar como funcionaria o padrão face tá? É, para microserviços. Né? Então eu tenho uma cloud, Aí eu tô falando do MDL estrutural, né? Eu tenho o Gator aqui, eu tenho uma camada de gateway, eu tenho uma camada é, de Kubernetes aqui, onde tá o meu cluster de, de containers, né? O meu orquestrador de containers. E eu tenho uma camada de dados. Aí dentro dessas camadas, né? Aqui ainda tem uma subcamada que é de pods, eu tô falando que eu tenho é, dois pods aqui para cada um deles, por redundância, por exemplo. Estou falando da imagem, poderia ter várias coisas aqui, na verdade, né? É, e aí eu comecei a colocar o estrutural De, em cima do comportamental, eu comecei a colocar o estrutural. E olha o que eu fiz, eu comecei pelo, é, pelo meu black box, tá traçadinho assim, né? porque ele é o black box meu, que é um, um, um API gateway da minha própria cloud aqui, tá? nativo da cloud. Esse cara me leva para a minha API, e a minha API ela, ela tem aqui uma composição, né? é uma composição direta, para o meu core, eu usei a bolinha, né, o círculo, que indica ainda o, o, o meu desenho estrutural, tá vendo? É o meu estrutural, o meu core, e aí aqui sim eu vou demonstrar o uso do faceide e um diagrama do tipo com, é, estrutural. Aqui era comportamental, desculpa, né comportamental, comportamental, e um estrutural aqui dentro. Daí eu coloquei uma bolinha grande indicando o... O meu, meu core, né? E aí, aqui eu coloquei, beleza. Como que esse core está segmentado em camadas? Eu tenho meu faceid de entrada, que tem os meus business aqui, e cada um dos meus business tem minha camadinha de dados, né? Esses meus dados aqui, né? Eles têm um, um always link, que é essa bolinha aqui, para minha camada database 1, para o meu database 1 também, aqui da camadinha 2. A minha camadinha 2 ela orquestra duas requisições, né? É, e eu tenho a minha camada, meu data 3 aqui, que chama somente o database 2. Então, é, eu conseguiria colocar aqui alguns adendos, por exemplo, e a gente está fazendo efetivamente isso, né? A gente coloca aqui, é, tipo uma linhazinha assim, e coloca... Deixa eu fixar aqui. A gente coloca uma coisa mais ou menos assim, né? E coloca ali um... Opa! Era para ser o, o quadradinho. E aí aqui eu coloco um texto. A gente vai fazer alguns exemplos adicionais. Falando, olha, o padrão faceit se aplica aqui para atender o requisito arquitetural X. né? É, eu poderia colocar um outro aqui falando, olha, padrão é, com esse cluster de Kubernetes eu estou atendendo o requisito arquitetural de fazer uso... É, enfim de alta de alta disponibilidade por exemplo da Cloud X que eu estou utilizando aqui que fosse Google Cloud por exemplo lá eu estou fazendo uso da GCP que é o meu requisito arquitetural y então a gente pode fazer tudo isso em cima desse desenho né e aqui em especial o que eu queria demonstrar para vocês é o uso do padrão, tá? Aí falando do, do nosso tema principal aqui, que é volta para certa certa, né? Que é o uso do facade, né? É, o que, que a gente fez para utilizar o facade aqui, né? Eu tenho uma PI que é um componente totalmente separado, desacoplado, e esse esse carinha aqui está indicando que isso aqui seria um módulo que eu coloquei aqui dentro, tá? Então estou representando que eu tenho um módulo mais complexo onde eu tenho uma série de classes de negócio aqui, de dados, e essa complexidade é toda abstraída através do meu facade. Então, a minha API aqui, ela vai conhecer fundamentalmente o meu né? É, é, é essa ligação, né? e dessa ligação eu já entendo que é de cima para baixo, da esquerda para direita, direita. Né? Então, como aqui dentro é um estrutural, eu já entendo que o sentido é esse aqui sempre. Né? Ou seja, os outros elementos meus não são públicos. Pode colocar setinha? Pode. Poderia botar setinhas aqui, né? Poderia também. Beleza? Arki, o que você achou do conteúdo de hoje? Se você curtiu, deixa um like. Aquele like maroto que dá uma força grande para o nosso canal crescer. Nós estamos chegando agora a 7 mil inscritos. E também compartilhe com aquele amigão do peito teu que gosta de arquitetura, que quer se tornar arquiteto, ou então que respira arquitetura e quer melhorar cada vez mais. Bacana, Arki! Então, um super abraço. Até a próxima.